É, é, é. É, é, é. Não mexa comigo, não sou rico nem inimigo. Não fale é do que é Deus, é o poder que ele já fez. Não me chame à noite durante a novela das oito, Não me chame à tarde, estou reinando junto ao rádio. Não me chame num dia de sol, perdidor me bronzeando no quintal. Não me chame num dia de sol. Estou comendo a minha na boate. Não me chame de manhã, nem me está fazendo amor. Não me chame na primavera, estou cuidando das crianças da Vera. Não me chame no inverno, estou estudando para ficar esperto. Não me chame no outono, fico grosso e gramadame. Não me chame no verão, estou de férias com meus irmãos. Não onde com a minha mãe, eu te aponto assim O não cumprimente o meu pai vão dizer que tá pagando um pau não olhe pra minha tia eu conto pra as gatinha não olhe os meu sobrinho Eu te apresento a daria. não mexo com a minha prima que ela é minha parceira na rima não chegue perto do meu petão. eu te aponto um canhão o de manada é meu telhado. vivendo com os gatos melhor que comer arroz e feijão na penitenciária Certo? É nós? É nós? Então vamos reinar de novo. É nós? Um, dois, três, quatro. Não mexe comigo, não sorri com nenhum inimigo. Não fale que é Deus, o poderal que ele já fez. Não me chame à noite, durante a novela das oito. Não me chame à tarde. Estou rimando junto ao rádio Não me chame num dia de sol Tô de dono bronzeando no quintal Não me chame num dia de chuva Estou olhando e comendo uva Não me chame de madrugada Estou comendo a mulherada na boate Não me chame de manhã Não me perto fazendo amor Não me chame na primavera Estou cuidando das crianças da vera Não me chame no inverno Estou estudando pra ficar esperto Não me chame no outono, porque trouxe igual Madame. Não me chame no verão, estou de férias com meus irmãos. Não ande com a minha mãe, eu tia apanto e oitão. Não para com a minha irmã, eu vou apanhar sem merecer. Não comprimite o meu pai, vão dizer que tá pagando um pau. Não olha pra minha tia, eu conto pra sua gatinha. Na hora meus sobrinhos, eu te aponto a tilharia Na noite com a minha filha, que era minha parceira na rima Não chego perto do meu portão, eu te aponto o canhão Lugar um de malandro é no telhado, vivendo com os gatos Ele é que comer a rede feijão na penitenciária É, é nós, só nós.